Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Mano, já fiquei em 015 hoje, agora tá na hora 015 de aço, né? Pelo amor de Deus. E depois o Ionia. Relaxa, vai ter um joguinho aqui que eu vou jogar legal, rapaziada. Mas calma aí, cara, calma aí. Deixa eu me divertir mais. Ai, ah, contra um Silas. Se fosse contra um Veigar. Tá, ligado, né? Um bagulho assim, eu juro pra tu que eu ia pegar esse smite, mano. Só eu tava pensando, tipo, se eu começar a farmar muito, eu não posso mais farmar a mina da lane. Porque eu poderia, tipo assim, além de recuperar muita vida na galinha, ter um brother. E depois eu ia ter smite vermelho, o que, né? Muito barulho. Na má. Quem sabe o um príncipe virou chato Cara, olha esse freestyler, tá vendo? Alalala Pera, quem é que mandou esse freestylerzinho? É um baixo, aqui? Ó, fica ouvindo Alalala Ó Ó, agora Ó Viu? Viu? Ó É? É o violão. Uaaaah! Toma o meu quileque! Toma o meu... Toma o meu... Quileque! Não. Que que ela fala? Pileque, eu acho que é Pileque. Pera. É a realidade... Pileque. Estado de bêbado, embriaguez, fogo, bebedeira, carraspana, porre, após digestão excessiva de bebida alcoólica. É isso. Ih, morri. Mas que porra do caralho, foda-se porríveis. Ah, tomou um tuco caralho, foda aí, Eu não ia morrer, não, mas não sei, meu dedo já tava ali. foda caralho, Portugal aqui. Ai, maneiro, obrigado, obrigado, gente. Salva Portugal, cara, gosto muito. E aí, o que eu faço agora que eu pego o W? Alô, alô? W Brasil. Não, não, não, não. Acabou o jogo, ure. Acabou a porra do jogo. Raduken. Raduken. Tô então, na tua mente. É Não, agora que tá maravilhoso pra tu gankar. Bora, chefe. Bora que eu não tenho um dia todo, não, hein, chefe. Ah, escrário. Não vou gankar, não? Então foda-se, For escrário. Foda-se, escrário. Meu Deus, essa aqui, Ana, velho. Tipo assim, é só a aqui, Ana pegar o bagulho de gelo. Porque na animação do E, ela dá o EQ, velho Igual o Yasu pra rodar? Igualzinho É impossível o cara desgaste, é legit impossível, mano Porque meio que, porra, é ridículo Vai morrer, hein Vai morrer, hein Haduka. Vai morrer, hein Porra. O biscoito salvou o cara, sem rebota um fecha? Ah, Olha o Sarah vindo pro lado, chat. Já saúde aqui a gente? vai é nada. Maravilhoso, bicho! <risos> <risos> Curacha Cara, essa aqui, a Aninha daqui, meu amigo do céu, Jesus amado! Vou ter que digitar, velho. Amiguinho, pega o símbolo azulzinho, da E mais Q e depois R. Pronto, cara. Não tem, não tem muito o que fazer de quena não, velho. Chega perto aí pra ver se não toma um pau! Olha o o chat, como é que tá essa? um pano. Dá pra estar na base há um tempo já. Tem gente ali, réu. Cara, meu V tá quebradaço. Olha lá, afundou. Meu V tá afundado. Meu V tá afundado agora. Como é que a gente faz isso, velho? Como é que eu faço isso aí, caralho? O Vê ficou uma merda, mano. Cara, como é que... Cara, é que eu afundei o V, tá ligado? Aí pegou o F, o C e o B. Bom, fair play. Puta que pariu. Usando sem motivo. Vamos, Bora! Fair play, chat. É fair play. Ai, ô, que p***o, Flash, flash, flash. Ah, não, não tem flash. Pô. Pô, velho, eu sabia que eu, quando eu tê que eu tava perto demais da parede, mano. Só tinha como dar ruim se o Silas conseguisse dar o em mim. Nossa, que caralho. Olha Ô, louco. Ela bloqueou os do Silas. Eu vou apertar meu W aqui pra curar esse aço Estivana vai estar aqui, provavelmente vai estar aqui, provavelmente Oh, foi muito largo, mano. Muito largo, chat. Jogar mais de aço, velho. Querido, tudo de bom. Vamos matar um AZ aqui. Vamos matar um aqui, bicho. Podia fazer a perder essa wave daqui, mas eu só quero puxar aí da B, mano. E o Mi acho que eu não tô vendo. Nossa, Ai, tava no meu plano, brother. Que safada do caralho. Merda, ele Errei um pouquinho. Vai ter uma Z aqui, ó. Tentar me ultar. Que legal, brother. Que legal, mano. Caralho, as duas vezes que eu morri foi muito. Não, não. Só essa foi troll, velho. A merda bem foi suave. É, tô só com 3 vidas e antioro. Entendi. Entendi, pô. Ela soltou. Entendi, só que soltaram. Soltaram, soltaram. soltaram. Um aliado, foi. Deixa ganhar aquilo, brother. O Yumi é broken demais. Caralho, aqui o meu é broken demais, mano. Leva essa oh torre, chat. God. Ah. Tu vai morrer Caralho, tô aí Muito porra Ai, joguei com prata, mano. Desculpa, os prata aí, velho. Cara, foi muito troll isso, mano. Era só ignorar ele, levar a torre e depois ficar deixando os minions. Pô, não vou mentir, mas ele limpou a wave bonitinho ali, cara. Esquecer essa merda de modernário. Porque todos os minions vão ficar super low, velho. Aí faltou uma cada um ele... É modernário. Aí eu buguei mente. É My bad. Eu quero essa pink mais avançada, mano. E yes. ela... Ah, tá de sacanagem, moleque. No RECO, RECO! Não tô nem aí não, bicho! Você vai ter que me matar, se você quiser! Do Cara, peguei muito dinheiro, velho! Level 15! Ah, gente! Eu vou dar uma toadinha, velho! Eu não clico para trás! Eu não vou clicar para trás! Ó, ninguém tá querendo... <risos> é Aparentemente tem um time tipo inimigo! <risos> Faltou os olhos, ah, show, show, show, show, show, show. e morreu, Thiago. Casada, só <risos> toma aí o vagabundo morriu. Tudo isso foi ilusão. É difícil. Bora.